As pessoas dizer que o movimento, dos livros acordaram. Eu estou há mais ou menos um mês aqui, trabalhando para melhorar esse espaço. E é possível perceber, durante esse período, não apareceu uma santa e viva pessoa para me alertar ou me dizer que este espaço, que esta praça... Você tem uma equipe para fazer a Tem assessoria é a prefeitura! A, é, a, é a Prefeitura, braço, é, a prefeitura é o sul final! O é Vai deputado o aqui pra eu gente que falar o é um negócio é. É. É trajetória pensa que a gente é palhaço? Você você vai ver. Ver. Não, não ouvir? Não! É Ataque É o vai levar A gente vai Fora, companheiros, fora, companheiros, fora, por favor, fora, por favor, fora, por favor, fora, por favor. Fora, fora, companheiros, fora, fora, por favor, eu quero pedir calma, eu quero pedir calma. Eu sei que a revolta é muito grande e eu quero pedir com todo respeito secretário, que você não calma, por favor, companheiro, companheiro. Companheiro, é uma pessoa preta que está falando, eu peço, eu peço calma, eu peço calma, eu peço calma. Eu quero dizer com todo respeito, não se for preciso ocupar essa praça, nós vamos ocupar. Se for preciso manusear esta praça, nós vamos manusear. Mas assim, este momento é para que vocês, vereadores... Prefeitura, escutem a gente e aceitem a nossa demanda. Passando disso, nós não vamos mais aceitar. E eu, sinceramente, queria que outra pessoa pudesse falar nesse momento, porque... Exato, viagem! Perfeito? É. Gente, espera aí. Não, calma, calma, calma. Bora, eu que comecei aqui. Não existe equívoco! Não, não, não existe equívoco! Não, não existe equívoco! Eu sou... eu ok. Quero... okay. Eu... Eu... Eu... Ninguém está desmerecendo nada daquilo que vocês estão falando. Eu principalmente seria a última pessoa que ia fazer isso. Eu sei, eu sei exatamente o que vocês estão sentindo.